ainda uma palavra que muito me emocionou. Meus queridos irmãos, que a paz do Mestre se faça em nossos corações. Há momentos em nossas vidas em que somos submetidos a duras provas e devemos agradecer a Deus por elas, pois somente sendo testados e provados é que verificamos os conteúdos de aprendizado. Sabemos também que muitos acontecimentos sucedem em virtude de invigilância de nossa parte. E tanto os que erram, quanto aqueles que são atingidos pelo erro serão beneficiados. Pois a justiça maior que tudo sabe e tudo vê jamais deixou de ser executada, e cada um colhe na justa medida da própria semeadura. Disse Jesus que o escândalo era necessário, mas aí daquele que lhe servisse de motivo. Lamentavelmente, entre nós, ainda existem irmãos que, por descuido ou maldade, se dedicam a espalhar comentários infelizes, gerando desconfiança e perturbação. Não vos preocupeis. Ficais firmes em vosso labor, nas vossas intenções, nas vossas tentativas de vivenciar o amor fraterno. Sabemos de vossos esforços e da pureza de vossas intenções. Muitos ainda não aprenderam a sentir e a distinguir o amor pregado por Jesus dos outros amores. E, porque infelizes e desditosos, vêm maldade em tudo, mas vós sabeis onde estão e com quem estão, o que estão fazendo e que devem fazer. Não vos perturbeis e nem guardeis ressentimentos pois não estão ainda livres de cometer os mesmos erros que ora repudais e de que sofreis as funestas consequências. Sede firmes em vossa fé. Os amigos de sempre vos amparam e sustentam. Não vacileis. Antes orei pelos que vos caluniam. Perdoai conforme recomendou Jesus, setenta vezes sete vezes, e um dia tudo entendereis. Que o Mestre maior nos sustente nas provas do caminho. Amigos de sempre.